Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aqui o que você achou do vídeo. Correto. Jogar em várias linguagens. Jogar aqui com vocês. Claro. Chamar, falar assim, ó, Eu quero vincular aqui. Vocês vão... Vou te dar aqui uma linha porque vocês falam a linguagem. Eu preciso segurar um pouco esse pessoal que está com muito ímpeto. Vamos dar uma segurada. Então, o governo não queria fazer. Porque você teria que falar e botaram na cabeça deles que a economia ia ser prejudicada. E quando você opta pela economia e fala: vamos esconder a doença, vamos, vamos fingir que tem um remédio. Fala, é? Leva o dobro ou o triplo de tempo Para você recuperar a economia. Com certeza. E, e, é, e isso. Tá é vendo isso no mundo. Ah, é, foi um tiro no pé do caralho. Em todas as epidemias que a humanidade passou, governos que fizeram isso que nós fizemos, saíram pior. Tudo na mão pro cara, assim. É. Aquela coisa, ó, o vírus é um bichileiro, é 100% SUS-dependente, 86%. Caralho. Isso é muito. É, é todo mundo 14